O Biotectal é um centro integrado que visa apoiar o desenvolvimento de empresas de biotecnologia, tanto empresas nascentes como empresas já estabelecidas, visando suprir as deficiências de gestão, de tecnologia e de inovação. O Biotectal ele vem com o objetivo de resolver um importante gap que nós temos nessa área de ciências da vida, que é principalmente ter um espaço para que a gente possa fazer produção de lotes pilotos e na sequência buscar o processo regulatório. Então a gente tem é, é, essa dificuldade. Dificuldade hoje, porque é, a gente precisa de vender para ter receita e montar uma estrutura, ao passo que a gente precisa ter uma estrutura para começar a vender. Então, ele vem para resolver essa grande barreira né, que nós temos hoje nesse cenário. A Biotech Town vem se realizar um sonho do, da, da Ambiotech, né? Ter um centro de tecnologia para ajudar os empresários no setor de pesquisa e desenvolvimento dos seus produtos que vem ser um facilitador muito grande hoje. Né? Esperamos que isso aqui seja um grande polo de iniciação de novas indústrias e novos setores no, no, no novo setor de biotecnologia aqui do, do Estado de Minas Gerais. A área de biotecnologia e ciências da vida em Minas Gerais é uma área de grande relevância. O Estado é um Estado que tem como vocação o desenvolvimento de tecnologias nessas áreas, pela característica das suas universidades, pela característica das suas estruturas de apoio. Então o biotectal, ele surge em um ambiente que é bastante fértil para o desenvolvimento de um setor que tem tanta relevância na economia do nosso país. O que a história tem nos ensinado é essa imprescindível necessidade de aproximação entre o setor gerador de conhecimento lá na ponta e o setor empresarial desaguando produtos para a sociedade. Nesse mundo de conhecimento sendo gerado de forma acelerada, não dá para as próprias empresas desenvolverem seus conhecimentos inovadores e não dá para a universidade ficar trabalhando só gerando conhecimento e engavetando, se deliciando com o lado prazeroso que é gerar conhecimento novo. E aí é que entra a Fundep. Fundep pode ser visto então, como uma cola. Uma cola que tenta fazer a mediação, uma diplomacia, uma aproximação técnica entre o setor acadêmico e o setor empresarial. O legado que o Biotec Town quer deixar é o de ser uma estrutura que permita que as boas ideias as boas pesquisas que saem dos centros de pesquisa e das universidades possam alcançar o mercado mais rapidamente.